Muitas pessoas o chamavam de poste, eu o chamava de maldade, mas ele ganhou um novo apelido agora, é o Tachad. Oh, oh, oh, oh. Essa notícia aqui vai para todos aqueles que fizeram L, para todos os jornalistas, para os faria-limers que diziam oh, O Lula não vai ter nenhuma diferença com o Bolsonaro, ambos vão fazer a mesma coisa com a economia. Pessoas completamente imbecis, que não sabem absolutamente nada de política, mas sempre tiveram um holofote, sempre tiveram um microfone, um, uma plataforma para falarem diretamente com a população. Os especialistas da Rede Goebbels. Não, não se preocupem. O Lula, o Dilma, o comunista, coisa do passado e todo mundo zombando. Ai essa direita fascista ai até parece que é o comunismo aí até parece cara se eu te falar que o Brasil é comunista décadas tá mas vamos acordar para a realidade aqui tá urgente diz a notícia receita vai acabar com isenção de imposto para encomendas internacionais de até 50 dólares encarecendo compras de sites como Shen e Shopee. Não só eles começaram a taxar impostos, mas agora é real, é oficial, tá? E aí vamos ao maldade, a explicação dele. Não, não, não, desculpa. Taxate, tá não é mesmo? <risos> Aqui ele tá falando sobre Shen, Shopee e esses outros sites que não estavam pagando impostos até então, que a turma do PT adorava comprar. É incrível, não? Eles querem socialismo, mas reclamam de impostos. Eu explico ou vocês explicam para esses banditapados? É, mas vamos lá. Hum. Como é que está sem som, produção. Traz o som aí, tem produção. Tem Não, que tem a ver com contrabando. Hum. Uma empresa tem um comércio eletrônico. Hum, diz o jornalista. Hum, é contrabando agora. Vocês estão ouvindo bem? Pessoas que compram na Shein She Shopping eram contrabandistas. What? Estas. Não, que tem a ver com contrabando. Hum. Hum, hum, é jornalista, hum, hum, tô aprendendo, me explica, me explica um pouquinho mais, hum. Uma empresa tem um comércio eletrônico, paga seus tributos, agora, uma empresa tem um comércio eletrônico, é, escamoteia aquele comércio eletrônico, faz passar por um, uma remessa pessoa a pessoa não Ah, faz passar uma remessa pessoa pessoa. É óbvio, porque tem pessoas que podem criar seu shopping, não é como se fosse só shopping vendendo, uma espécie de mercado livre. E como todos esses sites têm sido hoje em dia, pequenas lojas podem criar ali seu vínculo, colocar sua página e vender. Mas é disso que ele está falando, contrabandistas agora. Tá cheio disso. É, E as empresas estrangeiras e brasileiras que estão sofrendo a concorrência desleal, Uhum. De um ou dois players mundiais aí? Um ou dois players, na Shen shopi shopping. <risos> meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Bom, no meu Twitter eu recebo propaganda dessa porcaria todos os dias, mas enfim. Estão pedindo providências para a Receita. Daqui a pouco vão entrar com uma ação contra a Receita Federal para tomar providências. Como já aconteceu do TCU provocar a Receita Federal para tomar providências contra ilegalidades, como é o caso do contrabando. Então nós vamos... É o contrabando, é claro, é imposto, se não paga o imposto é contrabando. Mas o que isso tem a ver com acabar com a isenção de impostos para encomendas internacionais de até 50 dólares? Isso daqui é para todos esses esquerdopatas acordarem para a realidade. A esquerda é sobre aumentar os impostos e só sobre isso. Eles querem total controle da economia e eles querem destruir todos os empresários. Assim, o Lula pode continuar falando que é dono da Petrobras, que ele é dono do Banco do Brasil, que ele é dono da Eletrobras, que ele é dono da porcaria toda. Correios, privatizar? Não. Temos um chefinho, Lula. Ele é o maior empresário desse Brasil e nunca trabalhou na vida e nunca empreendeu na vida. Ele é o dono supremo de nossos meios de produção. Não era isso que queriam os revolucionários do Partido Trabalhista? Só que no Brasil, essas compras de até 50 dólares sempre foram questão cultural. O povo sempre falou, não, não, vou comprar pouco lá na gringa, vou comprar um suplemento, talvez uma roupa, alguma coisa do tipo, e não pagava imposto. Agora com o um dólar tão alto, né, isso era de uma época que um dólar valia um real. Hoje, né, um dólar vale 5 reais, então, uma compra até 250 reais. Tem noção do volume de impostos que vai ser cobrado nisso? E vocês acham que vai funcionar como? Que as pessoas vão continuar comprando na mesma quantidade? A gente vai ver lá na Shopping, a pessoa compra um produto de 30 dólares e paga agora 30 dólares de imposto, mais o frete, mais o imposto sobre o frete, triplicando ou quadruplicando o valor do produto. E aí, como é que fica? Você acha que a pessoa vai continuar comprando no mesmo volume que fazia? Ah, não, essa roupinha tá tão baratinha. Ah, mas espera aí, eu vou pagar quatro vezes mais se eu comprar lá. E aí, o que, que acontece? Temos memes e memes aqui. É ele que foi censurado, o velho da Havan. Ele agora virou completamente petista, tá? É claro que eu tô brincando aqui, isso é um meme. Mas ele depois... De perceber que vai receber muito mais, as lojas Ravan vão vender muito mais, porque acabaram de destruir a concorrência chinesa. Olha que maravilha, né? O Luciano Hang agora vai virar petista, mas o que é isso que está acontecendo? A princípio, a ideia é defender, né, segundo ali o taxade, as empresas brasileiras. Mas isso é uma mentira. A única coisa que ele quer fazer é cobrar mais e mais impostos. E a receita desses impostos, como eu disse, vai despencar a partir do momento que as pessoas não vão comprar mais. Se vocês estavam acostumados uma vez por mês a fazer uma comprinha de roupas novas, agora vai ter que fazer qualquer outra coisa com esse dinheiro. E aí, como é que fica, não é mesmo? Tá aqui o site da Shopee, todo mundo compartilhando, falando sobre essa pessoa tá aqui mostrando para você ver que eu não estou exagerando tá como é que estão as compras da Shopee agora para vocês verem hum. Olha o que que o bandido ladrão está Me fala isso mulher é fake News chamar o bandido de bandido de ladrão de ladrão é fake News faz o L aí velho o Brasil voltou gente o Brasil voltou a cobrar muitos impostos <risos> fazendo com meus pacotinhos da Shein veja isso, só besteirinha Um vestidinho, pijaminha Um brinquedinho Esquece, esquece tá? Uma pelúcia hum. Aí no final, olha aqui hum. 316, ainda tive um desconto Que sou cliente fiel da Shen 266 reais Então oh, legal. Ótimo. Olha hum. aqui a... Me pegaram lá Na alfândega Pegaram, mulher. tu vai mais passar fácil assim, não? Ih, que triste, hein? Eu recusei o pacote. Olha o tamanho do imposto. Olha Nossa. o imposto. Se fosse algo acessível, hum. a gente até pagava. Mas não tem nada de acessível. Um imposto de 276 reais para taxa de importação mais 245 de circulação de mercadoria. Pagar um imposto... É. 521 reais, mano. 521 reais, <risos> Ai, meu Deus do céu, A mulher. Nem quis mais. Vamos com esse boneco aí. Fica com essa porra. Alpândega, mano. Tá maluco, velho. Que porra é essa? da, Vou... só contando aqui. Ó, ela pagou o que 266 reais na comprinha de um boneco de um um vestido que que é isso né que merda um pijaminha uma roupinha um bonequinho pagou 260 conto que já é caro né mas mano que eu falei isso aqui não só duplicou <risos> triplicou o valor triplicou 521 mangos, tem um imposto de importação imposto sobre circulação de mercadorias e serviços faz o ele só faz vai tem seis reais para hum. taxa de importação mais 245 de circulação de mercadoria. Pagar um imposto de 521 reais, não, isso eu, eu me recuso. Eu Se me fosse recuso, algo. Eu me recuso. Não tem como. Algo acessível, algo justificável, a gente paga o imposto, mas isso, isso, é, isso é roubo. Isso nem é imposto, não. Isso aí. Ah, isso não é imposto, é roubo. Hum, hum, o que a gente vem dizendo sobre imposto toda essa meia década, quase uma década de canal? Que imposto... É roubo, otário. Você vai ficar sustentando marajás da nossa política. Todos esses deputados, senadores, ministros da STF, o a coleção de Rolex do Carequinha, todo o dinheiro que o Dória recebeu do Estado para fazer a sua fortunazinha. É isso que a gente vai continuar fazendo. Mantendo esse bando de vagabundo com nossos impostos. Que é roubo, minha querida. Vamos todo mundo acordar para a realidade? Esse é mais um vídeo para você mandar para aquele seu amigo petista. Também participem na nossa oitava rifa, concorra a mil reais no Pix. Tamo junto, a livre iniciativa, é a única forma hoje de mantermos nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau.